Agora, na segunda linha, dão-nos esta equação que aqui está e pedem-nos para determinarmos o m, de forma que possua duas soluções. Então, se possui duas soluções, já sabemos que o binómio discriminante tem que ser positivo. Vamos tirar os coeficientes. O a é igual a 1, o b é igual a menos 6, que é o coeficiente do x, e o termo independente agora é m menos 4, porque é este valor todo que aqui está. Então vamos aplicar a fórmula do B ao quadrado menos 4 ac fazendo a substituição direta dos coeficientes encontrados e ficamos com 36-4m-4. Menos menos Atenção que aqui têm que aplicar a propriedade distributiva, o 4 vezes m e o menos 4 vezes o menos 4, que dá mais 16, isto é, é menos 4 vezes m, que dá menos 4m e o outro dá mais 16. Adicionando o 36 ao 16, ficamos com 52 menos 4m. Então, como vimos, o binómio discriminante tem que ser positivo, tem que ser maior do que zero. Então, isto é uma inequação: 52 menos 4m maior do que zero. Vamos resolver a inequação. Passando o 52 para o segundo membro, atenção, que estão os dois negativos, vamos multiplicar por menos 1. Trocando, não se esqueçam de trocar da propriedade, de trocar o sinal da de desigualdade. E ficamos com 4M menor que 52. Passando o 4 a dividir. E M igual a 52 sobre 4, que dá 13. Logo, que valores é que pode tomar o M? O M pode tomar todos os valores inferiores a 13. E assim o meu conjunto de solução agora para o M será... Todos os números negativos até ao 13. Isto é de menos infinito, a 13 exclusiva.